Gostei de você. Eu toloro você, mas nunca gostei de você. Deixa eu mostrar o que eu tenho hoje. Distribuição Sony Pictures. Essa foi em meus sonhos. Esse três foram de Então o Bigman vai mudar o conceito de nada. Ah, pelo amor de Deus, é sábado! Pra quando ele vai querer? Acho que você deveria deixar mais tempo para sua vida pessoal. Mãe, eu saio bastante. Mas não namora. Ei! O seu pai e eu vamos fazer 40 anos de casados. E sabe por quê? Hum. Porque ele me pediu em namoro. Desculpa, Leon. Você não tem muito tempo, sabia? Seu pai começou a ficar careca assim. Ah, não. peraí. aí. Mãe, o papai tem cabelo. Bom, oh, isso é discutível. Não, não, não, não. É minha mãe, criticando minha vida morada de novo. Ah, é. Bom, sempre tem motivo para trabalhar no fim de semana, né? Já distribui panfletos nos prédios comerciais, fiz promoções em mídias sociais, doações para eventos e locais para levantar o perfil. É legal, Nath. Somos amigas há muito tempo, então acho que eu posso te falar isso sem ferir seus sentimentos. Desencana da ópera. A gente entra pela porta e tem uma parede de ópera para dar as boas vindas Minha mãe adorava ópera É bom, sua mãe também adorava clientes Olha, eu sei que esse restaurante é o legado da sua família, eu entendo Mas ele não tem sido o mesmo Eu sei, acha que eu não sei disso? É por isso que eu vou ter um novo chefe Eu só esperava que depois de seis meses eu pudesse encontrar, sabe... Ai, não sei Magia? É. é eu, eu pensei que talvez pudesse encontrar. Oh, meu Deus, não é a Lori Beth? Lori Beth, o uma... da sétima é... série. Você não lembra? Ai, Lori Beth! Ai, ah, ah, ah, não... Oi, ah, que bom ver é... você! Sua mãe disse que você tinha voltado é... pra cá. Lori Beth! Tudo bem? Ah, <risos> Oi. Eu voltei pra cá já faz uns dois meses, mas que bom te ver, já faz quanto tempo? 15 anos. Ah, nossa, meu único amor e meu maior arrependimento. Perder contato com você quando nos mudamos, nossa. Mas que coincidência. Sabe, o Nick é um grande arquiteto agora, ah. ele projeta pontes. Nick. Dá seu cartão para ela. Bom, você sempre quis construir coisas, mudar o mundo. Bom, eu ainda não tô fazendo isso, mas... Ah, Lori Beth trabalha com paisagismo. Ah. Uhum. Arquiteto, paisagista. Não é lindo isso? <risos> oh, falando em trabalho, acho melhor eu ir andando agora. Ah. Mas foi muito bom te ver mesmo, Lori Beth. É, você também, Nick. Pode deixar que eu vou te ligar, é tá? A gente tem muita coisa pra pôr em dia, né? <risos> tem sim, tem sim. sim. Você pode ligar pra mim Ah, ele. tá bom. Eu te ligo, eu te ligo. Tchau. Tchau. Tchau. A gente cruzou com ela sem do nada? Que coincidência. Ah, quer saber? A vida é cheia delas, mas às vezes temos que dar um empurrãozinho. Eu me sinto mal por você não receber gojeta. Você quer parar? Eu quero que você pare. Pare de pensar que tem que deixar o restaurante como quando sua mãe era viva. Ai, me, me desculpe por isso, Nath. Eu... eu não... Tudo bem, é que... Se eu não sair dessa, eu vou perder o restaurante. Ele tá preso no passado e eu também. Hum. Vamos Vovó Oi eu adorei Estamos Nossa. atrasados ah. Tivemos que fazer um desvio na loja favorita das meninas A casa de neon e brilho Nossa. Não é esse o nome Ah, tudo bem A mamãe deu um jeito de me apresentar para mais uma futura nora dela Loibert ah. Walker Ele é louco por ela Aos 12 anos Vovó para a gente fazer o pedido? 25? Na minha época era só um centavo. Hum. Não olha pra mim, eu gastei todo o meu dinheiro na casa do Neo Emblem. Não conhece é o nome. Mesmo? 25? Sim. O tio Nick tá cheio de moedas. Sim. Vamos lá. Sim. Vamos fazer o um pedido. Você vai se arrepender, hein? Tá ah, essas são lindas. Eu acho que eu vou levar pro restaurante. Bom dia, jovens. Oi. Um buquê para alegrar o seu dia? Sim, são lindas. 5,99 cada um. Ah, tá bom. Ah, eu vou levar este. Aqui está. Ah, não, tudo bem. Não, ela vai levar. Não, não, tudo bem. Seca logo, tá bom? Obrigada. Ah, desculpa. O que vai fazer? Muito bem. Tá legal, toma. Você precisa disso. Vá e peça uma surpresa. Ah. Ah, tá legal, salvar um restaurante não acontece por magia. Tá bom, então se a surpresa se tornasse realidade, o que você pediria? Ah, não sei. Deixa eu pensar um é, pouco. Um centavo pra você? Eu já tenho tudo o que poderia desejar. Mas se eu fosse pedir para você, com certeza. Como oh, você pediria para que eu não ficasse calvo? Eu pediria que você a esquecesse. Eu sei o que você sentia pela Jess. Mas tem que trocar a sua vida. Tem que achar a pessoa certa. E temos que ir. Tchau, filho. Peraí, ele te deu a nota mesmo. A garçonete veio e ele passou a conta pra mim. Como se eu fosse. Não. Não acredito em você, segura. estava saindo há quanto tempo? Duas semanas? Ai, fala sério, né? Eu acho difícil acreditar nisso. Que cara faz um isso? Um homem de 44 anos. É, pode ser. Aberto. Solar. Ligarem a ponte com a rede vai ter energia quando precisar E dar o excedente se não precisar Quer falar isso para ele? Senhor Bickman, bom dia Obrigado por terem vindo no fim de semana Prazo é prazo, entendemos George E não se preocupe, eu vou dar o velho toque Bickman É por isso que a comissão de planejamento foi até você, Alex. O Bickman já te apresentou a um cliente? Que nada. E aí, cadê ele? Ah, não tenho certeza, ele devia ter chegado ontem. Se ele não vier, eu posso cozinhar. Ah, muito obrigada, mas eu acho melhor você continuar enchendo os saleiros e pimenteiros. Claro. Buongiorno. Excuse, sono irritado. E aí está ele, o nosso novo chefe. Natália, ah. é um piacere te la tua beleza é piu, piu bela de persona. Ah, o que, o que ele tá dizendo? Ah, eu, ele acha que eu tenho uma beleza radiante, ah. é que gentileza. Você não é de se jogar fora, eu sou Charla, com um A, que é meio italiano também. Isso, isso, pode ficar olhando pra mim, seja lá como você se chama, com esses olhos cor de ah, o nome dele é Mario, Mario. Ah. Ah, ah, você não disse que ele era um cara velho da Itália? Ele não é um cara velho. Bom, espero que ele saiba cozinhar, porque meus parentes disseram que ele é muito bom. <risos> uh, hey, uh, me despiate. Uh, me, me desculpa. Uh, eu não pude receber você no aeroporto uh, ontem. Uh, uh, eu não sei dizer isso em italiano. Uh... Sem problema, sinto o calor das suas boas-vindas, certo, Natália? Ah, tá. e ele fala nosso idioma. Uh, vou cozinhar esta noite. Ah, sim, deixa eu mostrar a cozinha. Hum, Venha. Olha, é uma cozinha básica, tá? Mas, como você pode ver, tem mais tudo. Idiota. Tem alguém aí? Olá! Não, mãe. Eu te falei, não precisa trazer almoço Eu só quero que você tenha uma refeição decente Oi, querido Oi. Tenho uma coisinha pra você Eu adoro a sua mãe O Nick falou que viu a ex-namorada dele uh -huh. O grande amor ah. da vida É, quando eu tinha 12 anos É, mas aí ela foi embora e partiu o coração não, dele eu tinha 12 anos Foi o primeiro beijo dele Com 12 anos Já entendeu? Eu quero que saia com ela não, mãe, olha, você não tem jeito mesmo. Eu te amo. Mas quantas vezes já falei, não me arranje com ninguém. Hum, hum, hum. Noite de stand-up comedy no Dicela. Amanhã é oito horas. A noivete adora rir. Está marcado. Eu fiz isso por você. É. Ô, oh, oh, oh. mas só tem dois aqui. Quer dizer, não quer comprar mais um pra sentar com a gente e se meter um pouco mais? Eu posso? Não pode. Oh, tá, tá, tá, tá. Tem mais mostarda na bolsa. Cara, sua mãe é a melhor. Ei, será que a Lori Beth tem uma amiga? Não me decepcione, hein? Talvez ela seja o pedido que você fez naquela fonte. Não, não, não, não, não, olha só. Meu pedido era ganhar o prêmio Ponte Ecológica. Cara, qual é? Não fala alto. Se o Bitcoin descobre... Altyazı <gülüyor> M.K. Como está tudo? Não é o mesmo. Hum. Está melhor. Oh, maravilha. Eu vou contar para o chefe. Cadê o alho? Certo. É. Comida. É sim. O que está procurando? Ah, um dos nossos clientes quer mais um pouco de alho. O quê? É, no Molho Alfredo. Eu sei que é estranho, mas é que não. Aspeta, ele... aspeta. Espera, espera, espera. Não, não, não, não se preocupe. Não é você. Um lance, é, é um lance mas não é o meu lance. Oh, não Molho Alfredo. Mário. Ah, Boa noite. Olá. Alho extra? Por favor. Bene. Extra mais. hein? Não merece de mandar imitível. Oh, oh, oh. Capito? Se meritando de mandar cibo de morte. Uh, uh, uau, ele disse que agradece a sugestão de colocar mais alho, não é isso? É. Eu disse, você come como um porco. Uh, tá uh, bom? Uh, é. não, não, não, não. É por conta da casa. Uh. Natalia, você precisa de mais clientes, tá? Não posso cozinhar sem fregueses. Eu posso cozinhar. Vai em busca de uma companheira Você tem uma nova mensagem Oi Natalie É o Ellis, o primo da Charla A gente se conheceu na sua festa A Charla falou que você estava querendo sair sobreviver às duras condições do outono com ventos fortes. Gostaria de uma mesa? Uma mesa? Espera. Ah, como eu cheguei aqui? Ah, eu conheço esse lugar. Cadê todo mundo? Onde estão todos? Somos só nós. Eu sou Natalie. Sou Natalie. Sou Nick uh, acho que eu já vi você antes Eu sei, eu sinto Que já te conheço Com licença isso aqui é para você para mim esse vai sang. E eu não me importo. Durante os meses de verão, a neve é a fonte de hidratação dos pinguins. Depois que eles se alimentar, vai ter a força para seguir em frente. Era tão real é, é, principalmente a parte na qual você acordou sozinha de pijama Eu tava no sofá Ele se parecia com o Justin Timberlake Melhor Ninguém é melhor do que o Justin Timberlake Você tava <risos> na terra dos sonhos oh, E o meu primo Ellis te ligou? Ligou, aliás, por que você mandou ele fazer isso? Tá legal, amiga, eu vou falar isso com amor Você tem que ligar pra ele <risos> <risos> hum, uh -uh. hum E se não gosta de trabalhar no sábado, nem se incomode em vir no domingo. Ah, eu sei bem disso. Isso é pro concurso da ponte ecológica? A gente tem projetos para terminar. Ah, é a Lori Beth, tá fazendo contagem regressiva pro nosso encontro de hoje. Não, é sério, eu recebo alertas de hora em hora. Ela sempre foi assim? Sei lá, eu tinha 12 anos. Ela era bonita, quem se lembraria? Ela se lembra. Relógio do juízo final de novo? <risos> Viu? Agora tá me mandando fotos Pra me mostrar com que roupa ela vai E mandou pra minha mãe Isso é fantástico é, Sai fora, cara Não posso cancelar Minha mãe me mataria <risos> Filhinho da mamãe? Meninos, como vai dessa brincadeira? Já terminaram os projetos? Quase pronto Tá quase acabando Deixa com a gente, senhor, não se preocupe Ah Cara, guarda as coisas da ponte antes que ele veja. Eu sei, eu sei. Peraí. Oh, por que esse branco? Ah, é. Você gostou? Então, eu pus essa tinta solar aqui. Ajuda a ponte a gerar energia. É brilhante. Não é? Não, é sério. Mas você ouviu o homem. Temos que nos concentrar na finalização agora, beleza? Se ele descobrir sobre o concurso, você tá frito. Não pode ficar projetando e enviando material enquanto trabalha pra ele. É, eu sei, eu sei. É que... Eu preciso de algo para manter meu cérebro vivo. Bom dia, Mario. Oi, Mario. Bom Limoncello? É, para o Tiramisu. É, não, não, não é possível. É possível, sim. Não, não, não. Aqui é minha cozinha, certo? A cozinha é minha. Nossa cozinha, sem problema. Pero limoncello não vai no tiramisu. É uma receita autêntica de família da minha avó com esse toque. Sim, mas sua avó era grega, não é? Qual é a diferença? Eu era grega, tá mudando uma receita italiana. Não só essa receita, mas todas as receitas. Está na hora, Mário. Tá bem, vem. Venha, venha provar comigo. Juntos, minha querida, quereremos magia, tá? Tá. Uh, cinco minutos. Cinco minutos, Tá. É hum Que foi? Hum. Ele é italiano, age assim com todas É bom, ele não quer cozinhar comigo Isso é muito chato Porque eu podia esquentar as coisas pra ele <risos> Tá legal, eu vou ver se tem algum cliente não. Eu tô bem Claro ah. Natália ah, Já vou Com licença Com licença, com licença não. O que acha? Ah, tá roupa? É, É, eu acho que é mesmo. Você acha? É, com certeza. Não pareço mais ter 12 anos. É. Pareça? <risos> Vou te ver. É, ótimo eu ter 12. Pronto é, gente. É. Lagri, o quê? É algum tipo de massa? Lagrifoglio. Hum, algum tipo de vinho. Lagrifoglio hum. ah, é, significa azevinho em italiano. Era o nome do restaurante da minha avó na Itália. Ele era coberto de azevinho desse tipo. Então é italiano autêntico? É, com um toque. E essa noite temos tiramisu por conta da casa. Eu quero. Vamos, Glória. Hum, tá bom. <risos> Ótimo. Oh, uh, e qual é o toque? Essa noite, dois novos clientes. Oh. Bom, então é melhor eu ir pra lá. Ai, foi hilário. Achou ele engraçado? É, ele era muito engraçado. Bom, e agora, hein? Vamos relembrar quando matávamos a aula e nos escondíamos na biblioteca? Uhum. Se for isso, vai ser ótimo. Vamos lá. A sua mãe, ela achou essa história muito engraçada. É? Ah, e aquela que o irmão mais velho do Luke tirou a carteira de motorista e nos levou para o drive-in. <risos> Lembra daquele filme do é, Então você, você contou essas histórias para minha mãe, não é? É, hoje, quando ela me ajudou a escolher minha roupa. Olha, eu estou muito sobrecarregado no trabalho e acho que eu já vou para casa para descansar. Gorjetas, gorjetas de verdade? Ah, tiramos o Por conta da casa, Parece aproveita. Senhora, obrigada. Você está bem? Tu. Da menina, o chão está molhado. Passe um pano aqui, seco. Meu, meu herói. Isso. Eu sou um herói. É, você pode... Sim, é... sim. Vamos voltar ao lavoro. Ah, lembra quando você descobriu que eu tinha escrito Sra. Lori Beth Smith em todo o meu caderno? Eu fiquei com uma cara... Oh, o meu é esse aqui. Esse... Ah. É. ah, Lori Beth, eu... Agradeço por ter saído comigo. Com certeza deixei minha mãe feliz. Não é por isso que eu tô aqui, Nick. Eu pensei que talvez tivesse algo entre nós. Eu sempre quis saber sobre você. Mas estamos juntos de volta agora. Eu até atualizei meu status online para ir em um relacionamento com o Nick Smith. Eu acho melhor você apagar isso. Você vai terminar comigo? Mas, mas não é terminar se as pessoas nunca estiveram juntas. Olha, eu acabei de sair de um relacionamento muito intenso com uma pessoa e hoje foi ótimo Nath. obrigada Sarah boa noite boa noite Mario tchau obrigado Natalie boa noite da minha uma boa noite você também tchau Adomani Natalia hum? uh... o limoncello não tinha missão uh... Não é a receita original, pero não é tão ruim. Ah, é um grande homem por admitir isso. Ah, é, eu sou grande. É, grande coração. É, então, é, é, Gostou de mim? Ah, é, como chefe? É. sim. Ah, é. A sua massa é incrível. É. Os outros pratos vamos melhorando. É. Que melhorar. Ah. <risos> Muito bem, Natália. Vai me ensinar a cozinhar, né? Não. Não, não, não Natália, ensina o Mário. Não, Mario, tudo não bem. foi uma grande noite, Mário. Então, vamos dormir. Dormir um pouco. Você vai dormir, você vai... Quer dizer, você vai para sua casa e eu vou ficar aqui e é. dormir um pouquinho. É, é certo. Uh, uh, hum? uh, Natália, sabe a sua mãe e minha mãe eram amigas na escola. E... A minha mãe queria dizer a você que ela sente muito. Pela sua linda mãe pela sua linda mãe grazie Travaram uma guerra contra a floresta Para reivindicar uma terra Que hoje chamamos de África Os animais mais altos comeram os ramos mais altos E os elefantes usaram sua tremenda força Para arrancar as árvores para a alimentação Posso voar Não faz isso, por favor Acabei de chegar Eu quero me sentir viva Viva mesmo, você não Eu... Eu quero correr riscos Será que já não é tempo? Olha, que vista linda Olha só, olha lá, tá vendo? O que? Eu não vejo nada. Exatamente, aquele, aquele é aquele lugar onde eu espero que ponham a minha ponte, bem ali. Que ponte? Eu enviei um projeto para um concurso da cidade. Uau! Projeto a pontes? <risos> Normalmente é só desenho, mas... É... É, essa é a minha, e eu acho que ficou muito boa. Ai, eu estou vendo. É linda. Eu consigo ver. Eles já construíram? Como isso é possível? Ai, maravilhosa. Você é talentoso. É por isso. Deve ser incrível. Criar alguma coisa e... torná-la real. Ai. Não é tão assustador aqui Não Minha mãe falava Abra suas asas, Nathalie O cheiro é gostoso ah, amarete. Eu usei o forno hoje. O que é Amarete? Ah, biscoitos para o restaurante. Quero te mostrar uma coisa. Ele sobe. Se liberta dos limites que fica segurando ele. E você pode saborear a magia. Você nunca criou nada? Eu? Criar? Hum. Eu cozinho. Ah. Bom? Para mim? Isso tem sabor de criação. Você pode estar certo. a interpretação dos sonhos você sonha é. comigo ah, sonhos revelam nossos segredos mais antigos. e os desejos dela ah, é eu tenho que trabalhar Toma, receitas antigas da família de umbria com um toque ela ligou pra mim chorando tá bom então eu sou um canalha você e vários outros ela teve três relacionamentos rompidos nos últimos anos. Três. Hum, dois, três. O que significa que ela está pronta para casar? Só não achou a pessoa certa. Já sonhou com alguém que você nunca viu antes? Como o sonho que eu tenho com Jack Nicholson. Um Jack Nicholson jovem e viril. Não, eu adoro mãe, tá isso. Legal, esquece, esquece o que eu falei. Você achou uma garota dos sonhos, filho? Isso vai parecer meio ridículo. Mas eu estou tendo sonhos com uma mulher maravilhosa. E ela é tão real. Mais real do que qualquer uma que eu já conheci. É estranho. Oh, mas é maravilhoso. Se está sonhando com uma moça em especial, o seu cérebro está se preparando para se apaixonar para valer. Esse é promissor. <risos> Meu trabalho como mãe está feito por hoje. Que bom. Mário, outra noite excelente. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite, Mário. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite. Até mais. Tchau. Tá legal. Nenhuma piscadela ou um beijinho pro pobre Mário? Tá sonhando de novo com um cara que é melhor do que o Justin Timberlake? Duas noites seguidas. Ah, nossa. Eu sei. Ele é exatamente o que eu quero pra vida real, se eu pudesse. Por que eu não posso ter sonhos assim? ai quando eu tô com ele, eu sinto que... Já conheço ele há tanto tempo. E ele me conhece e ficamos num estado de... Fantasia total. <risos> eu sei, acho que estou enlouquecendo. Mas eu mal posso esperar para ir dormir. Para ver se eu o vejo de novo. Eu estou ficando louca? É, talvez. Talvez. O que você faz se você acha que encontrou o cara certo? Só que é uma invenção da imaginação. Não tem chance de encontrá-lo. Porque você o inventou. E quando você está... Sonhando, sua vida é muito melhor. E nunca se sentiu tão acordada. Bom, eu acho que você deve dormir um pouco. Será que isso vai acontecer todas as noites? Eu esperava te ver aqui. Ah, Ameixas são minhas favoritas. Hum, hum tá ótimo. Você tem que provar isso. Tá, cuidado. Hum, vou ter cuidado. Hum. Hum. Uau, é lindo! Você gosta de guerra de neve? Você vai perder. Ah, eu duvido. Ele, espera, espera, não, não. Ah, não pode, isso não é justo. Ah, eu ganhei. Você me deixou ganhar, não foi? Hum. Eu fazia pequenique num lugar assim quando eu era pequena. Tinha luz no ambiente? E pratos de comida? Ah, tudo ótimo. Exceto pelo brócolis. Porque nunca comeu do jeito que eu faço. Sabe, eu tenho um restaurante italiano. Ah, oh, é verdade? Uhum. <risos> então, por que estamos aqui? Uh, bom, acho que eu posso te levar até lá. Preparar alguma coisa especial com brócolis? <risos> Se você quiser. É claro, eu quero sim. Tá bom. É por aqui. E quando ela ficou doente, eu cozinhava e levava as refeições para o hospital, mas. Ela estava tão frágil, não conseguia comer. Todos os anos compartilhando a cozinha. Agora, desde que ela morreu... Tá sempre pensando nela. O restaurante te faz lembrar dela. Isso deve ser duro. O dia todo, todos os dias lembrando de alguém que você ama, que não pode mais ver. Acho que precisa pôr sua marca no restaurante. Deixar ele com a sua cara mesmo. Há quanto tempo estamos andando? Acho que deve estar por perto. A noite toda? Não me importo. Você vai ser um grande arquiteto um dia, dá pra ver. Você acha? Hum? Eu não sei. No fundo, você acha... normal? Duvidar de si mesmo? O anormal é não duvidar. Mas você vai ganhar esse prêmio. E daí vai ver. Ah, eu. Ah, eu acho que erramos o caminho em algum lugar. Eu acho que devíamos estar. lá. <risos> Ups. Tudo bem. Não importa, eu me diverti. Eu também. Amanhã à noite? Pode ser? Com certeza. Acho que eu estou começando a... Eu sei. Eu também. Até amanhã. Tesouro. Prova massa com tinta de lula Tá bom Hum, hum, um toque é? Delicioso Aí visto Tá legal, isso com certeza não é ópera Ah, o que você achou? Ah, já era sem tempo, mas Isso Isso Eu mal acredito era difícil dizer lagrofólio Russos, italianos Ah, você consegue falar Não, e os clientes também Isso já é ótimo É. eu tive um sonho Acordei pensando Sem esquecer da história do lugar Que eu precisava deixar ele com a minha cara Foi o cara do sonho? Hã? Não Não Não, Não foi eu mesma Ah, bom Claro que foi você. Não se pode confiar nos homens. São pouco confiáveis, mesmo em fantasia. O que? O que? Você, o quê? Quer falar? O que? o sonhador em devaneio, Sai dessa, se não se concentrar vamos ter que trabalhar de noite não, nada disso, eu tenho planos bom, eu também, eu sei que eu não tenho uma vida muito ativa fora desse lugar, mas como é que é? é a Jessa, oh. <risos> destruidora de, de corações <risos> oi Jessa, é o Joy é não, na verdade eu estou rastreando todas as ligações do Nick Desliga. É, bom, agora o Nick tá com o chefe. É isso aí. É, ele tá bombando. Tá, quer que eu fale que você ligou? Tá legal. Tchau. Ela tá de volta. Não, não, não, não, não, não. não é. Não, olha. Adeus, a Jessa. Foi. Não. Foi. Não. Não. E foi. Por favor, não, essa não. Talvez a gente fique com essa. É. Ha, <laughs> <laughs> ha, Jessa, o que foi? É um rato. Um quê? Ah, foi por isso que me ligou à meia-noite falando que era uma emergência. É um rato muito grande. Não, não, não, não. Ele está lá, debaixo da pia. Não sabia para quem ligar. Por que não chamou o Bob ou Biff, Como era o nome dele? Eu cometi um erro, cometi um erro terrível. Saindo com a Jessa de novo, é? Você implantou um chip em mim para poder me seguir 24 horas por dia? Eu não preciso de um chip, eu tenho radar de mãe. Sabe, quando eu disse que devia namorar de novo, eu não quis dizer namorar porque te traiu e partiu o seu coração. Olha, eu já sou bem crescidinha. Já esqueci isso, devia esquecer também. Aqui está. Obrigada. De nada. De sério, como sabe que eu a vi? Eu vi online. Um uma foto de um rato do ex-namorado herói para Nick. É, ótimo, agora minha mãe tem amizades online com as minhas ex-namoradas. É, eu aceitei ser amiga dela quando eu achava que ela era humana. Eu acho que deviam manter a sua geração fora da internet. Parece que você não dormiu nadinha. <risos> Obrigada, Charla. Pois é, eu percebi que não quero viver num sonho. Quero me sentir ligada à minha vida de novo, sabe? Como eu estava acostumada. Hum, o restaurante tá com a minha cara agora. Eu tenho que pôr minha marca nele. Eu não posso manter vivo pra minha mãe, tem que fazer por não. Ah, agora sim. <risos> Tivemos o dobro de movimento ontem do que a semana toda. Vou continuar melhorando as receitas, botando minha marca nelas, trazendo -o pro século 21. Vou querer um cara de verdade. Bom, meu primo Ellis ainda tá esperando. Ai, ai, ai. Ah. Oi, oh, Sr. Taylor. Nick Smith, eu uh, todo no seu projeto, eu trabalho com o Bikman. Olha, eu só queria me apresentar e dizer que meu parceiro Joe e eu aqui da empresa estamos tendo ideias muito inovadoras que vão economizar dinheiro para a cidade e podem elevar um pouco o perfil ambiental e talvez dê um alívio nos impostos. Sério? É, para ser mais específico, eu acho que podemos implantar coleta de água da chuva, uh, tratamento de esgoto, reciclagem, sem custo adicional. Hum, interessante, eu vou querer saber mais sobre isso. Nick, Nick Smith. George Taylor. Ótimo te conhecer. Prazer. Ficou bem melhor sem isso, não é? Ah, Mário. Hum. Ah, que tal a gente modificar o risoto hoje? Tá bem, né? Ótimo. Ah, eu também, é, sabe, depois do trabalho, eu queria saber se... É, eu... Ai, não sou muito boa nisso. Você quer sair comigo? Tá bem, né? Tá. Quanto tempo você falou com ele? 20 minutos. Com certeza uns 20 minutos. Você vai ver o toque do bico, meu caro, mas não vai ser um toque bom. Mas pra que isso tudo se a gente não vai dar a vida por essas coisas? A menos que goste de trabalhar aqui. Não acha que devíamos ter uma voz no que fazemos? O que é que deu em você? <risos> Oi, Jessa. Oi, Joy, tudo bem? O que, que você vai fazer? Eu só quero... Esta noite? Mãe, se ele quiser voltar pra Jessa, o problema é dele. Ele tem que namorar com alguém sério. Casar, ter filhos, ser feliz. A mamãe fala que o casamento não faz você feliz. Tá legal que eu falei isso como alerta para as minhas amigas. Se tirar do contexto, isso vai soar assim. Talvez o Nick evite intimidade, porque ele olha pra você e o papai e seu casamento perfeito. Vai culpá-lo por ele nunca ter sido. Eu odeio brócolis. Sarah, não. Oh, uh, você não pode comer no prato da princesa. Isso é pra princesa Tatiana de Moranha. Ela está aqui na cidade e sempre vem aqui pela nossa receita secreta de brócolis. Ela fala que deixa o cabelo longo, grosso, então eu vou ter eu que matar. Tá bom. Ah, espera um pouquinho. Você tem namorado? Porque eu acho que você e o meu filho. Desculpa. Não, tudo bem. Que foi? Ela é uma graça. Fala sério. Espera um segundo. Você falou não pra ela? A deusa Jessa que invade os meus sonhos de uma forma casta? Eu falei pra ela que preciso dormir essa noite. Eu queria ter os seus problemas. Smith. Na minha sala. Agora. Fiquei pasmo de saber que você decidiu discutir o meu projeto com o cliente. Você está aqui para desenhar. Se isso for um problema, talvez deva encontrar um emprego que seja melhor para você. Sim, senhor. Eu entendi. Ah, e aliás, eu espero mesmo que seu trabalho para o Prêmio da Ponte Ecológica seja no seu tempo livre. É. É meio embaraçoso ter um colega no júri que ligou para mim para discutir as suas contribuições para minha empresa. Eu. Lamento. Acho que eu devia ter lhe contado que entrei. É. Oh, ele, ele, ele é melhor uma sobremesa do que como o... Gente... Hum, hum, hum. dançar? Ah, então Não, eu danço sozinha, eu vou... <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Ah, eu danço muito mal. Né? Você dança bem. Não, é. Yeah. Gente ah, de dançar eu dei um assim, bem... alguns passos. E você canta também? Eu tento. Eu tento. Com certeza, você tenta. <risos> você dança muito bem. Não. Boa noite, senhorina. Boa noite. Natália. Não foi tão ruim. Não, não foi tão ruim. Sim. Talvez nossas mamas tivessem razão. Como assim? Última vez que sua mãe foi para a Itália, elas conversaram. Eu ouvi elas dizendo: Mario e Natália, eles são. Ah, como se diz? Ah, são feitos um para o outro. Disseram isso? Certo. Boa noite. Há quanto tempo sonha com essa pessoa imaginária? Ah, três noites. Aí eu pulei uma. E ontem à noite... Ela não apareceu, então, eu sei lá, sabe, eu a inventei e a fiz desaparecer. Eu não podia esperar para dormir, para poder vê-la, sabe, só de... Estar com ela já era uma sensação incrível. Nada podia me impedir, sabe? Eu podia fazer qualquer coisa. Você reagindo com essa tranquilidade me deixa preocupado, porque eu pensei que fosse sortar... Eu não. É. <risos> Cara, coisas que não dão pra explicar acontecem todos os dias. É... É, mas quer saber, não vai querer viver numa terra de sonhos. Bom, se quiser saber aqui no mundo real, você pode acabar ganhando o prêmio nesse fim de semana. Eu não tenho tanta certeza disso. Temos 60% essa noite. Bom, todas as mudanças que você fez estão valendo a pena. Mal dá para reconhecer o lugar. Chama aquele crítico de restaurante da TV e anuncia uma noite de abertura. É, é uma boa ideia, talvez depois de terminar o menu. E você, tá bem? Teve algum sonho bom esses dias? Não, eu quase não dormi. Eu saí com o Mário. Fomos dançar. Dá pra imaginar eu dançando. Bom, sabe quando dizem que resolve as coisas em seus sonhos? Uhum. Talvez o cara do sonho tenha sido para mostrar pra você que era pra seguir em frente E você seguiu Que bom Oi Oi Bem-vindos ao Russos Mesa pra três, venham Oi, oi Oi Oi Achei que tivesse dito que íamos jantar aqui. Você sabe que eu não cozinho, então vamos comer fora. É, mas eu tive um dia puxado. Tô cansado. Hum. São sete horas, então... Já passou da sua hora de dormir. <risos> hum... Tá ah, legal, vai, escolhe um lugar, Sim. vamos sair <risos> hum. Obrigada. Já esteve aqui antes? Não. Mas seis pessoas entraram, e estamos quase alocados. o que eu faço? Já vou ajudar, me dá só uns minutos. Licença? Eu posso cozinhar. Eu posso cozinhar? Ah, ah tá, eu sei, obrigada. Ah. Oi, bem-vindos ao Russos Italiano. Obrigado. Uh, Para dois, tem alguma coisa? A última mesa, por aqui. De nada. Vocês querem começar com uma bebida? Sim. Obrigado. Quero um pino. Uma bela escolha. Para mim também. Obrigado. Tudo bem. Na verdade, não acha que já devemos pedir? É. é. Já vamos pedir. Parece que é. estamos ocupados. Por que não pede para mim? <risos> Olha a pressão. <risos> hum, hum, hum, hum. Bom, então, para ela, um Anatra. Certo. E eu quero o um Cordeiro. Ah, perfeito. Obrigada. Olha, se vocês puderem fazer uns brócolis. Claro, sim. Só um minuto. Você odeia brócolis. Eu sou um homem mudado. Nick. Nick, vai, por favor. Ao recomeço? Sim. Ao recomeço. Saúde. Eu estou pensando em deixar o Big Mac. Você tá pensando em deixar Bikman? É. Significa trabalhar por conta... Ah, ou com o Joe, se ele topar, é claro. Tá mesmo falando sério sobre isso? Acho que não é a hora de correr esse risco. Por que não? Não, eu não... Nossa, eu nem te falei... Ah, eu sou um dos finalistas do concurso da Ponte da Cidade. Sério? É. Caramba, meus parabéns. E aí, o prêmio é bastante dinheiro? Não, é mais sobre prestígio. então não tem dinheiro? Não, mas se, se eu ganhar, as pessoas vão ficar me conhecendo e talvez eu consiga... É melhor esperar para ver se ganha e depois falamos sobre deixar biquinho. É. é. Eu não quis dizer isso. Me dá um segundo. O meu namorado quer. Tá. Me diga quanto. Tá bom? Ele gosta muito de mim. Ah. <risos> Obrigada. Oh. Eu, eu Desculpe. Eu sinto muito, você tá bem? Desculpa. Tá tudo bem. era boa. <risos> Nick. Mesa três. Natália. Nick, o que foi? É, uh, eu estava procurando a pimenta. Ai, eu não acredito. Você e a sua pimenta. Mãe, quem estava sentado aqui? Ah, a, o cara do cordeiro e brócolis. Brócolis? É, você viu ele, não viu? E a garota que estava com ele? Você está procurando por ele? O homem dos seus sonhos? Oh, espera aí. Você não é a mulher das flores? O que faz aqui? Eu visito a fonte algumas noites quando não consigo dormir. Sabe, eu vi o meu verdadeiro amor nos meus sonhos. Por sete noites seguidas. É assim que a lenda funciona. Que lenda, da fonte Hayward, a lenda diz que se você jogar uma moeda, vai sonhar com o seu verdadeiro amor por sete noites. E se no final amar ele pra valer, o espírito das pedras vai torná-lo real. Isso... isso é pura fantasia. Ah, aconteceu com você? Siga o meu conselho. Encontre o cara real e pulpe-se do sofrimento. Olá. Olá. Achei que eu não te veria mais. É, ah, aqui estou. Deve ser o destino. Sério? Acredita em destino? Eu fico te encontrando, não é? É, parece certo quando eu estou com você. É? Uhum. Parece que qualquer coisa que eu tiver em mente, eu posso fazer, posso ganhar o prêmio da ponte ecológica. Ou como se eu pudesse me levantar e restaurar o restaurante da minha família. É. Então o que mais eu poderia pedir? Uma coisa real. Tá, mas de certo modo isso é real, só que não é real. Uhum. Aqui estamos de novo. Mais uma noite, só nós dois dando voltas e voltas. Ah, eu tô cansada disso. Não. não é realista. Quanto mais eu. quanto mais eu te vejo, mais difícil fica. Mas acabou de dizer que está tão bom. Sim, eu disse. Mas é só uma ilusão. Mesmo que essa. lenda seja real. Só temos uma noite. Que lenda. Sete noites, sete chances pra sonhar com você e depois acaba. Tá bom, mas não acabou. Ainda não. Esperar não vai resolver. Não, para. Toda vez que nos tocamos eu acordo. Você... É tudo que sonhei. Mas você não existe. Que eu estou passando por isso, eu tenho que seguir em frente, eu ah, tenho é. que seguir em frente, não, não procure por mim, não venha me procurar, eu não estarei aqui, tá bom? Eu não, não, não espera, dormir. e se estiver errada? E se pudermos nos encontrar? Você não errou. tá ali Essa? Não, só um lembrete para a cerimônia de premiação sábado à noite. É Isso aí, cara, é a nossa chance. E quer saber, mesmo, mesmo se não for, sempre tem um futuro lá fora que não inclui o Bigman. Porque eu já cansei de fazer o trabalho pesado. Na verdade, se eu deixar a empresa para abrir um negócio... Você viria comigo? Você... Tem ideia do que a gente precisa? Começar do zero, ter clientes, achar um lugar, contratar funcionários, pagar as contas. Eu sei, eu sei, e vai ser difícil, mas se eu ganhar isso, vai gerar um grande interesse. Você tá contando com isso, Nick? Não, estamos sendo esmagados aqui. O nível dessa competição é um absurdo. Acha que eu não tenho condição de ganhar? Não, eu não disse isso. Preciso desses papéis da minha sala. Tá legal. Me responde isso. Você está bem aqui? Não, tudo bem para você dar tudo o que tem só para aperfeiçoar o velho toque do Bigman? E Ablonsky, Smith e associados? Não. Smith e Ablonsky. E fechamos. Tá. Eidemir? Diga-se. Eu contratei um novo garçom, então vou te promover a subchefe hoje. É sério? Sim. Escute tudo o que eu disser, sim, me capite. Ah, e também estamos lotados para fim de semana. Então só posso dizer hum, muito hum, obrigada. Hum, hum, hum, hum. Muito bem. Uma bolacha? Claro, claro que podem comer uma bolacha. Vamos procurar. Onde estão? Ei, ei, ei, ei, não. Ah, não, não, não? Oi, oi, oi. Ah, ah, que bom ver vocês. Ah, saudade. Oh, Jessa, que bom ver você. Oh. Senhor Smith. É Mike, lembra? Lembra dessas duas? Ana e Sarah, meu Deus, como vocês cresceram. Estamos comendo brócolis agora. Uau. <risos> Feliz aniversário, Charlotte. Senhora Smith, obrigada, Jess. Lembre-se de limpar o chão. Seco. Entendeu? Beleza, por aqui. E tá tudo certo pra você? Sim, sim, eu sei. Clássico italiano, com um toque. <risos> certo. Toque, toque. Você tem mais toque hum. que um doido, hein? Ah. Fica com reta de mim. Ah, isso não vai ser bom. Bom, pode até ser. Tá, desembucha logo. Eu liguei pro canal de TV e convidei aquele crítico gastronômico pra comer aqui. Rodney Sims? É, estamos prontas, Nath. Esse é o dia. Ele vai jogar a gente num buraco e a gente não vai sair já. Não, não ele não vai porque hum. ele não pode. É o seu grande sonho, Nath. E as coisas estão indo bem para você. O restaurante. O Mário. Eu quero fazer um brinde para a minha noiva. <risos> Charlotte. Minha querida, amor, você está tão linda hoje como estava no dia em que eu conheci você. <risos> 40 anos de felicidade Eu era muito nova oh, Claro que era hum, Saúde Eles estão se beijando de novo É, isso Tudo acontece Tudo bem, já faz tempo que eu estou acostumada com essa visão Oh, para com isso, as crianças estão olhando para. não, para Meninas, para. meninas Olha só, você e você lá pra fora Agora Não liga pra isso Pronto, viu só? Essas agora só fica vazio Sabe o que me dá força, Zick? Na minha idade, o quê? Coração. Sem coração não existe paixão. E sem paixão não há vida. Eu sou abençoado pela Charlotte. Será minha paixão, meu coração e minha vida. Oh. Que seja igual para todos vocês. Chegou a hora. Feliz aniversário. <risos> Feliz aniversário. Feliz aniversário para Feliz, Feliz aniversário. Obrigada, filho. De nada. Eu posso interferir? mas <risos> você sempre interfere. É o seu estilo. Sua irmã falou que você evita se comprometer com alguém... porque acha que nunca vai ter a relação que eu e seu pai temos. Ah, mãe, o que você e o meu pai tem é incrível, sim, é claro, eu adoraria ter isso algum dia, só não tenho dado sorte. Então espere, não se contente com pouco. Já sonhou com a garota, agora eu só tenho que procurar por ela. né? mas não dá para encontrar uma fantasia. Não foi isso que eu quis dizer, você sabe? Hum, eu não sei não, tem a velha lenda Hayward. Talvez você possa sonhar até achar uma gostosa. Desculpa, o quê? Não dê ouvidos ao seu pai, ele pensa que é engraçado. Oh, não, não, você sabe, a lenda da fonte Hayward. As pessoas jogam moedas na fonte e daí, por sete noites, elas sonham com seu verdadeiro amor. Não é assim a história? Se pode sonhar, pode ter. Dê um salto de fé. Obrigada, mas eu não vou atrás de um sonho. O crítico gastronômico só aparece no restaurante sem aviso antes? Ai, desculpa, querida. Tchau, Bela. Tchau. E aí, ah, o cara do sonho apareceu de novo? Não. Não vou sonhar com mais nada impossível. Sr. Bickman, não tá funcionando para mim. Garoto, você tem talento, mas tem uma coisa chamada dívidas que você tem eu que pagar. Eu já estou aqui há três anos. Sabe quanto tempo levou para eu ter a minha grande chance? Não, senhor, eu não sei, mas você sabe o que eu sei? Que chegou a hora de botar o meu nome e os meus projetos lá fora. <risos> Desculpa te desapontar, garoto, mas isso não vai acontecer aqui. Eu sei. Ela ficaria muito orgulhosa do que você fez. É. Acho que sim. Hum. Eu fiquei acordada a noite toda, então não sonhei. Por quê? Hum. Tivemos sete noites. Sete noites para sonhar e agora acabou. Acabou tudo. Já estão fazendo fila. Hum. Tá. Nick! Não recebeu meu recado? Era pra você tomar café comigo. Eu fiquei esperando. Ah, o que é isso aí? Me demiti. É. A cara que o Bicman fez quando eu falei... Não tem preço oh, oh, Uau, nossa, você saiu? Achei que você ia esperar o lance do prêmio Por que você não tá feliz por mim? Olha, eu saí porque eu queria Eu precisava para fazer uma grande mudança na minha vida Mas e se você não ganhar? Você disse para mim que não tinha dinheiro É, mas não tem a ver com dinheiro Eu não acredito que você largou o emprego Olha, não, não, não faz isso, tá? Não agora só quero o que é melhor para você. Quero o melhor para nós. Eu sinto muito, senhor. Sua mesa ficará pronta em alguns minutos. eu prometo. Jamie, pode arrumar a mesa 8, arruma rápido. Desculpe, eu sinto muito. Precisamos de vocês. Ah, já vou, já vou. Mário, é o inox da mesa 4. É o inox da mesa 4 da pronta. Grátis. Já coloquei mais massa. Ai, a porta não explodiu. Cuidado, cuidado com isso. Licença, isso. Ah, é quase de futebol. Tá bom. Obrigada. melhor do que ninguém. Uh -huh. O que agora para é. fazer? Tudo bem? bom, Nesse caso, tem problema gênero? Infelizmente, sou a única. Que pena. O <risos> que foi? O <risos> que foi? Nada. Aqui, está bom? Está. Ótimo, ah, Essa noite temos um risoto de cogumelos maravilhoso. Bom, vou esperar o maravilhoso. Eu aceito. Ah, ah, certo, ótimo. Eu vou pedir. Ah, Mario, eu preciso de mais um risoto. Nat! Nat! Oh! Charla! Ai, oh, meu Deus! Charla! Ah, Charla, você ah, está bem? Ah, é, é? Eu tô. Eu tô tesouro? tudo bem. Tesouro, você tá bem? Eu. Tô bem. Oh. oh, oh não, não, não, não, não, não. não, não. Nath, na, eu não, não queria, não. Não, não, não, não. No é perfeito. Eu. Eu tenho tentado achar um sentimento. Eu não queria ferir os eu seus sei. sentimentos. É. E, é, Natália, no chela que me, no chela timica, é, no chela chimica, no tinha no, no que é. Faísca, a gente não tem faísca. É sem faísca. É. É, é, mas Natália, você ainda é uma ótima amiga. Sim, é claro. Ah, ah, eu tenho que fazer uma coisa. Espera, não mate, o Roderick Sims está aqui. Ele está aqui? Ele está? Está. Como eu não vi? Ah. Ah, sei lá, eu tenho que ir, você cuida não, disso. você não pode ir, você tem que ficar aqui. Não, se eu não tentar achar ele, eu posso me arrepender pro resto da minha vida. Eu preciso achar. Sarla, tesouro. Sarla, oh. tesouro oh. meu. Você tem que olhar depois, depois a gente continua, tá? Pessoal, vamos precisar dar o nosso máximo, tá bom? Vamos fazer com o coração e faremos isso pela Nathalie. bicho? Capisce? Tá legal. Tá bem, é capito? andiamo. Ei, limpe isso. Limpa logo. Dobbiano, não. Veloce, prende isso. Prende isso. Vamos <risos> lá. Vicky, é agora. É melhor você ganhar isso, hein? <risos> Desculpa, não dá. Não posso fazer isso. Pensei que agora tudo seria diferente. Desculpe. O okay. quê? Eu tenho que achá-la. Nick! Nick! Acompanhante. Prêmio Ponte Ecológica. Com licença, uh, desculpa, a dona daqui se chama Natalie? Não. É o restaurante da Nathalie? É a dona daqui? Ah, não? Para a fonte mais ambiciosa e responsável e esteticamente inovadora. O ganhador desse ano. Quanto ele é, mas eu sou amigo e sócio na nossa nova empresa, a Smith e a Blonsky Associados. Eu tô maravilhado por receber esse prêmio incrível em nome dele. Muito obrigado. Isoto de cogumelo, senhor. O senhor quer mais alguma coisa? Não, obrigado. Senhor, eu... É, tem alguma coisa... É, tem, tem... está muito... É muito... perfeito. Maravilha. Está pronto? Sim, sim. Nathalie, é dona daqui? Sim ela é? Esse restaurante é dela? É, desculpa, eu sou a Charla, mas você Ela não é? me conhece, quer dizer, ela me conhece, mas onde ela está? Eu, eu não sei, ela, ela acabou de sair. Ah. Com licença, com licença, desculpe, desculpe. O que a gente disse? Onde ele está? Eu não sei. Eu tenho que encontrá-lo. Sabe para onde ele foi? Eu te conheço? Não. Opa, parabéns, hein? Ele falou pronto, tá... fala aí. Não, ele saiu e não disse para onde. Sim, eu te e... e se a magia parar essa noite, eu nunca. Eu nunca mais. Diz de novo. Nick? Nathalie? Um Só tem um jeito de descobrir.